Ah, mas você só curte carro, moto, você tem tipo, uma TV velha, um máquina de escrever, você curte essas Cara, coisas? Cara, instrumento da antigo. Não, instrumento antigo é um bagulho que eu, eu coleciono. Instrumento antigo? É, coleciono. Eu tenho uma, uma Ludwig, a bateria, é. É, que é a mesma bateria que o, que o Ringo Beatles, usava lá, nos Beatles você. lá. Eu tenho uma Ludwig inteirinha original de 1964. Inteirinha. Cara, onde você acha Todas isso, as Patrinho? peças A pele original a Tudo, tudo, tudo Como foi vendido Na loja Em 1964. 1964 Eu achei essa batera numa... Eu fui viajar para São Francisco em 2012 E aí eu fui numa Vi um anúncio num jornal Vendo bateria, ludo e assim, assim, assado Aluguei um carro, dirigi 100km até a cidadezinha Fui lá, mano, era uma Caralho, lojinha minúscula. Irmão. Falei, e a bateria lá? Os caras só vendiam guitarra no lugar. Uhum. E a bateria, o cara falou, a gente só tem uma bateria aqui. Eu falei, não, é essa mesmo que, que eu, eu vim vi ver. É. Aí ele foi lá, abriu, tirou dos negócios. Eu nunca tinha visto uma, tipo, uma gema daquela, assim, pessoalmente. Só tinha visto em vídeo. Na hora que o cara tirou, velho, impecável o bagulho. Zerada. Eu falei, velho, é, é o valor que tá aqui mesmo? Ele falou, peraí, ainda me deu 200 dólares de desconto sem eu pedir. E a ah. lágrima caindo do olho. Cara, eu peguei o bagulho, coloquei dentro do carro e acelerei embora antes dos caras perceber é, é, o que, é. que eles estavam fazendo. pegar de volta. E, e aí, pra botar essa porra não, no avião pra gastar? Eu enchi de... Eu gastei tipo 60 dólares em plástico bolha. Enchi de plástico bolha no bagulho todo. Mano, despachei. Não aconteceu nada. Não deu alfândega, não deu nada. A bateria tá lá no estúdio, lá. Montadinha. Mano, 1964, madre pérola. Todinha. Então, instrumento antigo... Só que o instrumento antigo é melhor do que o carro antigo, porque o instrumento antigo, ele produz sons que os instrumentos novos não produzem. Perfeito. O carro antigo, o único som que ele produz que os outros não produzem é tipo... O pfuteu, é... é. O carro antigo ele tem um charme e tudo, mas o instrumento antigo, ele tem valor, porque você grava ainda com ele, entendeu? Você consegue sons que você Eu não consegue. Hoje, é, a, é a maturação, a madeira. a madeira, é ela cura, um né? Jeito, e... Do mesmo jeito que era feito. Me... Né? Isso, isso. É. Tanto que as era fabricantes história, de hoje estão é. voltando a fazer igual era feito nos anos 60. Igualzinho. É igual ah, tem é. uma, uma, uma fábrica que chama Macintosh faz receiver. Valvulado. Então, tudo com válvula que esquenta. Valvulado é tudo coisa e custa que. Custa um caralhão de. Como poder. é que ele é? É o mais top que tem hoje em dia. É, é os puta receiver top, tudo valvulado. É igual cara. o amplificador Fender: os, os tops são tudo com valvulado. É, é, exatamente. Dizem é, que, é, uhum, que. Você uple, liga, tem. Né? Que... Aquele barulhinho é, mas ali. É mas é por causa do grave, será? É Cara, que é, que... É, é tudo... Tipo, é por causa da frequência. Ah, é não, o zongo. é melhor, é. E na verdade, assim, como na época os caras usavam um, um tipo específico de microfone e tal, os instrumentos eram feitos pra aquele tipo de microfone, pra aquele tipo de sonoridade. Pra... Não existia heavy metal. Então não tinha necessidade de você fazer um instrumento com uma, re uma resistência absurda. Uhum. Então ele podia ser mais fino, ele podia vibrar mais. E depois de um tempo você começou a fazer as coisas pra massa. O cara ia malhava tocado. tanto, Então né? você tinha que fazer um negócio que aguentasse o cara meter a mão ou o cara não meter a mão. Antes, velho, era, era outra maneira que era tocado, que era é. produzido. As coisas eram feitas uma a uma. Entendeu? Sim, Tinha assinatura do maluco que fez a inspeção, é, é. sabe? E se ter um instrumento daquela época resguardado é uma parte da história, cê tá tem ligado? O que mais você tem ainda? Eu tenho uma guitarra também de 52. É, eu tenho uma porção de pratos, caixas também, que são partes da bateria, né? A parte sim, aguda. Sim. Eu tenho uma coleçãozinha lá de 1968 Então o teu também. negócio é meio bateria, então. Eu, sou, ba não, eu, eu, bateria eu sou bateria. Não, ele toca bateria caralho. Eu, eu, pra caralho. mesmo pra colecionar. Sim. Mas você, eu tenho desculpa. Eu pra caralho lá, Você mano. toca muito bem bateria, 18 anos, cara. Meu primeiro salário você já foi com um... isso, já. Sabe? Eu faço isso há 18, legal, 19 cara. anos, mano. É a minha, minha maior paixão... Sem dúvida nenhuma é a batera, assim, tipo... Você eu, toca muito. Eu gosto muito de muita coisa, mas a, a, batera, a bateria... Estudar o tambor, limpar, montar, gravar, olhar, tirar foto, montar configurações diferentes. Tem que afinar Emprestar para amigo entendi. gravar. Tem uns amigos meus de uma banda que chama Noma de Orquestra que sempre grava com a minha bateria. Eu fico muito feliz de emprestar. Os caras falam, mano, empresta lá é, o arsenal. Aí eu vou lá empresta os caras gravam. do jeito que eu sou, não ia deixar ninguém ir lá no negócio. Não, para emprestar para gravação, sim. Agora eu vou tocar lá no bar. Não, não. Bar, nem eu levo. Não, é. no estúdio tudo bem. É, aham. Uh -huh. Então cara, é uma paixãozona, cara. É um hobby muito legal. Eu, que legal. Eu Como é que lá... você pegou essa pira? Porque assim, eu tava vendo um vídeo dele outro dia. Sério mesmo, você toca bem pá, caralho. <risos> Obrigado, velho. cara. Você toca muito bem. Cara, eu sei tocar. Por eu, que eu, que eu você s... começou com essa porra de bateria? Qual foi o, o, o start? Minha com... família inteira, mano, ela é da igreja, né? Minha família inteira, por parte de mãe, é da música. Você é, é de São Paulo, nascido aqui ou nascido não? Nascido em São Caetano. São Caetano, tá. É, aqui do lado. E eu cresci na igreja, minha mãe diretora do Coral de Jovens, minha mãe ela era o principal voz do coral lá, fazia as vozes de todo mundo, gravava kit de ensaio. Ah, você é baixo? Minha mãe ia lá e gravava só o baixo e mandava pra você a fitinha. Caralho! Você é contralto? Minha mãe ia lá e gravava só o contralto e aí mandava pra tu. Então o pessoal ia lá no domingo, levava 25 fita virgem pra minha mãe. Minha mãe passava o fim de semana inteiro fazendo gravando. kit de ensaio pra todo mundo. E aí todo mundo ouvia só a sua voz. Uhum. E aí depois ensaiava todo mundo lindamente. Todo mundo, porque já tinha... Então minha mãe, velho, ela tinha esse cuidado. Ela organizava com cantatas na igreja. Ela é produtora. Ela era Cara, produtora da louco, igreja velho. sem saber. Porque produtora não musical. Esse... É, é, é isso. E o meu pai, em contrapartida, ele é o chefe do estúdio da igreja. Então ele que ia lá, passava 10, 12 microfone. Ele que ia lá, ficava no controle de tudo. Solta playback, abaixa a guitarra, sobe baixo. Produtora. Então então, cara, eu, eu, hoje, hoje eu tenho essa, essa noção de perspectiva de que eu virei meu pai e minha mãe, tá ligado? Eu consegui... Hoje eu vejo e... Eu nunca percebi isso durante o processo, uhum. mas hoje é o que eu faço, tá ligado? Lá no Minhoca, eu, minha mãe fazia isso pelo coral, eu tô lá no, no clube do Minhoca organizando, tô lá tipo, mano, criando show novo com os meus amigos, chamando o pessoal muito pra legal, fazer coisa mano. nova. E ao mesmo tempo, cara, tendo que saber qual que é o microfone que a gente usa, qual que é o cabo, qual que é a mesa, a se pifou a luz, eu tenho que saber como é que arruma. Então, de uma, de uma forma muito bonita, eu acho que isso acabou se tornando, eu sintetizei meu pai e minha mãe na minha vida. E isso é uma coisa muito da hora que eu vejo... Pra, pra, o que eu faço, sabe? Legal, é orgânico, né? E é daí que veio, sabe? Meu, meu pai e minha mãe sempre ali, a gente criado ali, meu pai mexendo. Tem um vídeo da minha mãe e meu pai lá, minha mãe tá cantando com, com o grupo dela de, de vozes. E, e meu pai tá ali e eu tô ali na, na mesa de som. Aí eu vou lá e aperto um botão que desliga todos os microfones. Tem um que vídeo beleza. disso. Aí meu pai vai lá e arruma rapidinho, assim, bota o fone e tudo. Então tava ali, cara, sabe? Desde o. <risos>